Meu nome é Adriano Alves, eu sou advogado, especialista, mestre em Direito Criminal e Eleitoral. Eu acompanho a professora Rita Gonçalves desde o ano de 2018 e foi um grande avanço para mim na minha carreira profissional. Porque eu consigo, além do direito eleitoral, consigo dar uma assessoria na contabilidade, na parte de finanças eleitoral, também a meus clientes. As eleições de 2018 e 2020, para mim, foram os melhores anos, graças aos cursos oferecidos pela professora Rita. É uma grande profissional a que eu tenho um grande agradecimento pela, pelo grande conteúdo disponibilizado nos seus cursos.